A General Motors, de maneira unilateral e arbitrária, me demitiu em uma atitude nitidamente antissindical. Eu sou diretor da Executiva Nacional da Central Sindical CSP com Lutas e, como tal, participei de várias lutas, greves e negociações na empresa, tendo direito à garantia no emprego para o exercício do mandato sindical. No mesmo período, em São Caetano, a empresa demitiu um diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de lá, que trabalha na fábrica, o Gilvan Landim, em mais uma demonstração de desrespeito à liberdade de organização sindical. Uma empresa que se diz que defende a inclusão e a diversidade não pode desrespeitar a organização dos trabalhadores. Frente a essa situação, centenas de entidades nacionais e internacionais estão se manifestando e exigindo da GM a reversão dessas demissões. Todas as centrais sindicais brasileiras também já se manifestaram junto com organizações políticas e personalidades democráticas. Agradecemos a todo esse apoio e solidariedade que temos recebido. Neste Novembro Negro, vamos ecoar a nossa resistência. Essa campanha vai continuar. Faça você a sua parte pela reintegração de Gilvan e Mancha, pela liberdade sindical e de organização na General Motors.